Vou começar aqui. Eu tô aqui na Avenida Reinaldo Chioca, Reinaldo Chioca conhecendo o senhor Onofre Guaste. E... Eu sou Onofre, eu tô impressionado com as coisas aqui que o senhor tem, ué. Só é coisa antiga, ué? É, tem muita coisa, são dois mil e poucos itens. E o que, que o senhor faz com essas coisas antigas? Nós estamos vendendo e locando. Vendendo e locando. É. Loca pra quê? Pra fazer pra aniversário, casamento na área junina, na área country. E como o senhor conseguiu tanta tacho, roda, é, é. panela, olha cada coisa bonita? 47 anos de, de, de coleção. 47 anos? É. Colecionava carro, né? Quem coleciona carro, coleciona. Tudo. Então, tinha muita coisa, resolvemos montar uma loja e estamos abrindo aqui agora, a loja então, é nova. eu estou olhando ali, o, o, o Sonofre, uns baixado, machadão ali, coisa bruta. É. Como é que você conseguiu isso tudo? Foi juntando? Ah, eu não... Cada peça dessa tem não uma a história. é uma ideia, isso aí é. foi durante o tempo, né? 47 anos, eu não posso determinar, assim, que época que foi. Foi numa época. Não sei se é 10, se é 20, se é 30, se é 5 anos. Então, foi juntando. Que coisa boa. O senhor é de família italiana? É, os quatro avós. Os quatro avós? E Eu era da Itália. O senhor tem o nome deles? Tenho. Fala aí então. Natal de Natal, de Natal Carol, com Carolina Ravanhani. Isumira Guasti com um Giuseppe Guasti. Aqui muda um pouco o nome, né? Certo. Chega no Brasil, muda o nome. Então ele chamava José Guasti aqui no Brasil. Mas o nome real é Giuseppe. Giuseppe. Vieram. O Giuseppe era uma família muito rica na Itália. Vieram pra cá e viveram uma, uma vida mais ou menos. Os Natal eram pobres na Itália. Vieram pra cá e conseguiram fazenda, lavoura de café, quem assistiu Terra Nostra é. sabe direitinho como que foi que aconteceu. Foi o que aconteceu com ele. Oi. Ali no liporá era a fazenda do meu avô. Leporácea? É, da, da, da, da, da avenida principal para baixo era do meu avô. Era 160 alqueiras de café, pedia leite na cidade. A sede ainda está lá até hoje. 16 irmãos. Natal de Natal. O... o... Do avô do senhor. Dos avós. Dos avós. avós, é. Irmãos do senhor. Quem é que são os irmãos? Os pais Não, do senhor? Só uma irmã. Eu tenho só, um, só uma irmã. Só uma irmã. E os... Meu pai é o Tomás Guaste. Tomás Guaste. Tomás Guast. Tomás Guast. E a mãe do senhor? Francisca Natal Guaste. Eles já nasceram aqui no Brasil. Já nasceu aqui. No Brasil. Que coisa boa. O senhor conta de 77. Anos. sete anos. E o senhor tem muita história para contar, então. Ah, tem muita. E o senhor tem muito é, é, auxílio para contar a história, porque o senhor tem muitas ferramentas, é, é, tem. utensílios, antiguidade, né? É, cada peça é uma história. Cada né? peça é, uma história, né? cada peça é uma, uma história, né? Aí, ó, que coisa bonita, viu? É. O senhor está de parabéns, viu? O senhor tem um auxílio, um, um, um ajudante aqui, o, o Alexandre, né? É o Alexandre. o Alexandre, que me apresentou essa, essa loja aqui, eu falei assim, deixa eu lá conhecer esse, esse recanto, eu sou amigo do seu primo, o Warden, ah, é, Guache, parabéns, viu? Isso aqui, eu sou Onofre, isso aqui é um capricho que o senhor é. tem, né, um cuidado em preservar coisas que têm história, né, que marcou o tempo, Marcou um tempo, né? O senhor está de parabéns. Muito trabalho. Muito trabalho, né? Mas muito mesmo. Então o senhor passa algumas horas aqui, bem divertido aqui, né? É, tranquilo, né? E... No meio de... Eu não vi nós ainda... Nós essa né, área junina e cautre, as peças né, que vão formando o cenário para a área Caltri e junina, aniversário, casamento. Nós colocamos também peças pequenas, peças antigas de decoração, as peças pequenas. As pessoas fazem as montagens que ela quer. Então, que coisa boa, viu? Ó, oh, tá. o senhor está de parabéns, viu? Parabéns mesmo pelo trabalho. Eu estou conhecendo algumas pessoas que cuidam de preservar a história e o senhor é uma pessoa de cabeceira. Está é, lá em cima, né? Nós estamos aí com muita coisa. Ixi. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Que ótimo. Estou aqui é, conhecendo e conversando aqui com um amigo. Sou Onofre Guasti. Isso. E eu hoje é, ó, conhecendo coisas boas, bonitas e para uma festa. E tem algumas peças que o senhor dispõe, né? Bem. Isso, certo. Algumas são para vender, né? Certo. Mas a maior foi. Me, é me dá um empurrãozinho aqui, Alexandre. Aí, ó. Deixa eu só aproveitar o, o, o, o vídeo. Eu, eu o no... Se quiser vir, pode me empurrar aqui, só para. Aí, ó. Aí eu vou tirando umas imagens que são coisas que vão vir aqui ó, Aqui, tá bom. Só para eu passar mais um pouco aqui. Aí, ó, foi uma coisa aqui cara, na sua coleção de 40 anos! Ah, mas aqui eu nem imaginava ter um, umas coisas dessa aqui, ó. Olha o tanto de coisa bonita aqui, ó. Parabéns, tá, viu, senhor? Aqui, isso aí que vai embora. Isso aqui é mais do que um museu, é? Aí, ó, que coisa bonita, viu? Esse vai lá. Aqui a gente volta um pouquinho. Eu vou só pegar aqui o, os rádios aqui, ó. Tem os, os diplomas aqui. Vamos, vamos, passa por. Puxa mais um pouquinho aqui, ó. Aí, ó. Eu tô aqui. É claro que a gente não tem. É isso. É isso. Deixa eu chegar essa peça. Cap que chega mais um pouquinho. Aí estou. Eu sou anópolis, o senhor está de parabéns, viu? Tá... Parabéns mesmo, viu? Obrigado. Pelo cuidado. É um trabalho de 40 anos. 47. 47 anos. Quase 50 anos, né? Parabéns. Qual o endereço aqui mesmo? Fala O Reinaldo Tioca, 1440. Uma... Contando História. Contando Histórias. O nome da loja. Da loja. Parabéns, viu? A gente vai... Aqui, ó. Panela de ferro aqui okay? Quem gosta, que já comeu de panela de ferro, aí, ó. Aqui, ó, Aí, ó. Aqui, ó, a cristaleira aqui, ó. Não, não é cristaleira, não. Isso é Isso, um armário. É, é um armário antigo. E tem a, a coração de relógio, de moedas, de, de, de... Ali na frente. Motos, é. Ó, vira pra cá, deixa eu dar agora um pouquinho. Só pra eu tirar aqui e vou fechar esse... Rapaz do céu, que coisa boa, viu? Aqui, ó. Ó mais coisas bonitas aqui ó ah. e a loja tem muita coisa que a gente não consegue num vídeo só registrar tudo eu estou fazendo aqui é, um registro eu vou terminar esse vídeo aqui nesse nesse rádio aqui ó que deve ter alegrado o coração de muita gente Onofre Guasti, parabéns pelo trabalho. Ronaldo Sattler aqui registrando. Quer é o telefone? Tenho, qual é o telefone? Pode falar. 94-34. 34? 34? 34? Zero, é, 34? 34? 34? 34? 34? 34? 34? 34? 34? 34? 10 53 10 53 Aí o telefone É, que... né? é. aí, ó. No Progresso. Uma referência é a madeireira lei, né? É. Do... Madeira, um pouquinho para baixo da madeireira de lei. É. Parabéns, parabéns pelo trabalho, viu? Você não é a cadeira? Não. As antiguidades do senhor Onofre Guaste. É, senhor Onofre, o senhor está de parabéns, viu? Tem muita coisa que uma ressuscita. Muito, uma peça muito bonita aqui, ó. Essa peça. Essa aqui aí, aqui da frente. Deixa aí. eu ver essa, esse, esse lado aqui, ó. Cada estante aqui tem uma história bonita. Aí, ó. Para quem gosta e quer conhecer coisa boa. Aí, olha aqui. Aí, ó. Eu laço. aqui eu você vai estar bom para essa bonita aqui, ó. que é essa, que é essa daí, senhor? É um aparador. Um aparador de é. ferro. A realidade é a madeira. A sabe? madeira aqui, ó. A madeira... Tem esse desenho natural da madeira. Da madeira. Hoje estão fazendo muito nesse sentido, né, o Eu sonofre. Sou... Eu sou é. ali, ali tem uma plaquinha também. Podia até filmar. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. O senhor está querendo. Vamos, vamos virar aqui, vamos ver se o nosso. Como é que é essa placa? Essa casa foi feita à mão, pela família Guaste, numa miragem acústica, para ser única em harmonia com a natureza e com a pura magia da história, sabendo que o passado pode mudar o presente família Aguas desembarcou no Brasil no ano de 1894. Vindo da Itália? Isso. Parabéns, sou só O senhor é um representante desta família que tem... Ah, é muito prazer. ...preservado a história de uma geração, né? É verdade. De uma geração. Pode... vai me puxando de costas, vai me puxando de costas mesmo, de costas mesmo para lá, Aí, ó. Aí, ó. Eita, só. Lá de costas, eu aqui. Eu vou lá na entrada lá agora. Essa pranteleira tá? tem muita coisa antiga. Essa, aí, ó. Essa peça aqui, aqui é de 1747. 1747. É, 1747, inglesa. Inglesa. Aí, ó. Tem peças é aí, 300 anos. Esse aqui é, é o. É o que vocês fazem na festa, né? Isso. Bem-vindo à festa é do Arraial. A pra... decoração junina, né? Que chegou Sim. hoje aqui. Certo aí, ó. Por isso que tá meio bagunçado. O que é esse negócio de couro aí? Isso não, isso são coisas modernas. é, moderno. é feito por celeiro, né? De couro cru. Mas essa gamela aqui já tem um, um tempo Essa bom. gamela era usada pra tomar banho na época. Isso é uma piscina, né? O, o pilãozão grande, a panela de ferro, e aqui tem, é, é, é, isso aqui é uma espécie de tear, não era ou não? Hein? A roda de tear, de é, te fazer aquelas... É... aqui é uma decoração junina, né? junina Caltri. E... Tem os pórticos também, tá vendo? E as decorações começam por esses pórticos aqui, tem um outro aqui fora. Muito bonito. Aí a pessoa a vai formando uma perspectiva do suporte. Tá. Certo. Criando o, o ambiente. Isso. Criando ali um eu vou. É um cenário. Eu vou pegar uma outra gamelona grande ali, ó. Lá vai ter muita coisa bonita. Tem um trator ali, ó. Tem uma nosso que Totalmente original. Funciona com um relógio. 49. O trator. Coisa boa, viu? Conhecer o senhor Onofre Guaste. E o senhor tem uma boa coleção de ferro tem de passar tem. roupa ali. É. Vamos ver ali um pouquinho. Não, Isso. É, ali. Vamos ver se a gente o acesso ali àqueles ferros. Aí. Ô Alexandre, ô, ô, você é nem botou desse negócio não, rapaz? Aí ó, vamos ver se, se a gente consegue tirar aqui, ó. Aqui. Eita, isso aqui tem histórico. são esses de cima. Esses de cima. Ah. Lá na terra tem um moinho também. Aqui. Aqui é. é o moinho de... Aquelas vasilhas perdondas lá, chama cacimba. O povo usava para tomar água, né? É? levar água na roça, pros os roçadores não, de baixo. Da cidade também. Dentro de casa, é. Dentro de casa? É. Outra coisa era não ser barro e aos sinos aí eu tô aqui é, na Avenida Reinaldo Chioca Reinaldo Chioca número 1440, 1440 conhecendo o senhor Onofre Guasti. parabéns pelo trabalho viu um trabalho Obrigado. que o senhor levou 47 anos é, por aí. ajuntando peças Juntando peça. e contando aí chegou um momento que tivemos que abrir a loja e está fazendo sucesso Compartilhar uma história Isso, e mais sucesso ainda com a sua presença aqui Oh, muito obrigado Muito obrigado, viu Estou muito contente em conhecer esse, esse espaço Tão precioso E tem muita história Certo? Parabéns Meu filho, viu? Meu filho tem um pet shopping aqui também ao lado e A minha agora é uma fisioterapia Fisioterapia ó oh, tá de parabéns eu vou terminar com esse fole. Tem gente que nunca viu um fole desse aqui, não é? Ele ele funciona? É para acender só? É, forja. Ele, é, é forja? Não, é, é um fole que acendia as ah. forjas. Como que funcionava? É vermelhar ele? O, vermelhar o, o ferro, fazer fazer ferradura, fazer peças, espeto, fazer tudo naquela época, né? Hum. Certo. A forja. Muito bom. Muito bom, Deus abençoe e parabéns pelo Amém. trabalho. É parabéns pelo trabalho aí. É